Oi pessoal que acompanha o Instituto A Jogada e para quem ainda não acompanha, meu nome é Rodrigo Arantes e eu sou um designer de jogos de administração e eu estou aqui hoje para anunciar que o Instituto A Jogada e a maior plataforma de permutas multilaterais do Brasil, a X por Y, estão celebrando uma parceria no intuito de trabalhar juntas para a revitalização da economia do Brasil. A X por Y é a maior plataforma de permutas multilaterais e a plataforma de é, oficial do SEBRAE, onde empresários podem trocar recursos e capacidade ociosos por créditos internos da rede, chamados X, que podem ser usados para trocar num extenso catálogo de ofertas dos empresários parceiros da rede X por Y. Mas com o Instituto é jogado, a Jogada, nossa parceria é no intuito de usar os créditos da rede X por Y como prêmios para as empresas vencedoras das rodadas promovidas pelo Instituto A Jogada de Gamificação de Negócios, que é, serão é, realizadas no nosso torneio Giro a Jogada, que é, contempla três séries do, do ensino brasileiro: ensino médio, técnico e superior, e que vai levar a esses espaços é, uma experiência de participar do ecossistema internacional de inovação, como já é possível nos eixos. É, do Rio de São Paulo, no Brasil, mas ainda não é possível em, na maior parte, na maioria do Brasil. E a X por Y é, vai tornar isso muito mais é, rápido de acontecer, com a ajuda também da metodologia jogada e da, do, dos formatos de de interação e gamificação de negócios que a gente vai poder experimentar junto. Juntos, X por Y e Instituto A Jogada serão capazes de transformar escolas tradicionais em incubadoras e aceleradoras de empresas e de startups e comunidades periféricas do Brasil em verdadeiras fábricas de empresas, fábricas de tecnologia, de inovação, é, que vão funcionar com a colaboração justamente das comunidades, dos empresários locais junto com as famílias e os alunos dentro das escolas e com isso vamos conseguir revitalizar a economia brasileira com um valor muito inferior ao que seria necessário sem um, um recurso e uma tecnologia como essa que a X por Y já pode nos proporcionar, permitindo que cada realidade, cada comunidade brasileira encontre dentro dos seus próprios desafios a semente da solução e também tecnologias, novos modelos de produção local e de economia local é, a partir dos problemas que enfrentam. Ao se cadastrar na plataforma X por Y com o link dos participantes da rede jogada, você terá condições especiais dentro da plataforma, tais como créditos pré-aprovados em X para efetuar compras dentro do site mesmo antes de realizar suas primeiras vendas. 20% de desconto nas comissões em suas compras dentro da rede, pagando apenas 8% do valor das suas compras em reais nas compras na rede X por Y. E identificação da sua empresa no site como uma associada. Além disso, você poderá adquirir todos os produtos e serviços do sistema jogado usando seus créditos X dentro da rede X por Y. Faça lá seu cadastro e junte-se a gente nessa missão de revitalizar e reinventar a economia brasileira.